Galerinha do Mundo Steel Frame Tudo bem com vocês? Helena aqui falando Vamos continuar a especial da Helena na roça <risos> Passaram-se três dias Só pra vocês saberem Nossa rádio aqui, ó Tá firme, firme, firme, super durinho, bom, bem rígido, bem sequinho. Como aqui é muito frio, muito úmido, a gente tem que esperar três dias pra ele secar e ficar realmente bom pra gente fazer os próximos passos. O que, que a gente vai fazer pra continuar nossa casa? Que o Jurandir tá lá atrás já fazendo, ó. Então, a gente tá fazendo o contrapiso e tem um pequeno segredo que eu gosto, tá? Esse é segredo mesmo, que eu tô abrindo pra vocês aqui. que eu gosto de fazer pra agilizar a construção? Eu coloco piso cerâmico... Antes de subir as paredes. Você já viu isso? Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo todo o contrapiso bonitinho. Uma farofinha, né, Jurandir? Isso aí. Cimento e areia. Quanto é que é de cimento e areia, Jurandir? Ué, cinco por um. Cinco para um. Então, se você tem um balde de cimento, são cinco de areia, tá? A gente tá fazendo uma farofinha. Aí eu vou mostrar como é que o Jurandir nivela isso tudo, tá? Ó, o Jurandi botou aqui, ó, essas talisquinhas. Vocês podem ver. E ele foi batendo a linha, o nível nisso tudo aqui, ó. Ele puxava a linha dos nossos piquetes, né? Que a gente viu, tá? A gente tem a forma aqui, ó. Mais perfil, de novo, servindo de forma. Isso é bacana pra vocês verem. Então a gente tem o pessoa aqui servindo de forma. E aí ele vai puxando contrapiso, normal. Igual obra de construção tradicional, ó. Tá lisinho, lisinho, tudo nivelado. Que aí depois, o que, que a gente vai fazer? A gente vai sentar nosso piso cerâmico aqui. Olha só que legal. Tá, ele bota essa netinha aqui, né, Jurandir? Isso, pra, pra dar pega. Pra farofa segurar aí em cima. Então a farofa fica, fica grudadinha em cima do nó de a radier, que aqui tá seco, ó. Vocês estão vendo? E aqui tá úmido. E aí a farofa gruda no radier. E aí ele vai nivelando direitinho com as taliscas. Você tá vendo? Ela tem uma talisca aqui que ele é, ali que ele ainda não tirou. E vai nivelando e puxando ela toda bonitinho. Aí você vai falar, porra, Helena, mas é um trabalho de forno tem que ficar esfregando o chão, tana, não. Se você não quer fazer isso, um bom trabalho é com concreto alto nivelante, tá? Mas esse concreto alto nivelante ele é caro, ele não é muito barato não. Como a gente está aqui no interior, não tem concreto alto nivelante fácil, a gente está fazendo com esse mesmo. Então hoje, né, no nosso terceiro dia de obra, a gente está arrumando tudo botar o nosso piso cerâmico, que é o próximo passo. Então, galerinha do mundo do steel frame, maravilhosa! Espero que estejam gostando. Se inscreva, curta, deixe comentário aqui. Beijo, beijo, tchau, tchau pra vocês!